O adiamento do segundo turno da reforma da Previdência que ficou para depois do recesso parlamentar, ou seja, agosto, o mercado brasileiro operou de olho no mercado externo. Os dados de crescimento do PIB chinês vieram ruins, mas em linha com o que já era esperado. E quando as previsões seguem em linha com as expectativas, geralmente as coisas ficam como estão. Nessa segunda-feira, o índice Bovespa fechou praticamente estável, com uma pequena queda de 0,1%. Já o dólar teve uma alta de pouco mais de 1.000%. Amanhã o foco mais uma vez deve ficar com o mercado externo, especialmente com os indicadores da atividade econômica dos Estados Unidos. Pela manhã, serão divulgados os dados de vendas no varejo, produção industrial e estoques de empresas. À tarde, teremos os estoques de petróleo. Os temores são de que esses indicadores mostrem uma aceleração da atividade econômica nos Estados Unidos, o que, por sua vez, poderá reduzir as expectativas nas apostas de corte de juros por lá nesse mês. Por aqui, teremos os dados da inflação do IGP-10 mensal de julho,